Dizeres nazistas foram pichados em diferentes pontos de São José dos Campos. Após o episódio, partidos políticos da cidade se uniram e pediram para que o Ministério Público Federal investigue o caso. Pichações como essas foram registradas em vários pontos da cidade. Dizeres com apologia à violência, inclusive com o símbolo nazista, usada por seguidores de Hitler, um dos principais líderes políticos, filiado ao partido nazista. Lucas foi quem identificou a mensagem em um dos totens da virada cultural paulista, no Parque Vicentino Aranha. Década 20 do século 21, a gente precisa ainda... Reafirmar aquilo que é óbvio, né? como, por exemplo, nazismo e fascismo são coisas que são crimes e devem ser tratadas como tal. As frases causaram indignação. Uma comissão de vereadores de partidos de esquerda criou uma frente junto ao Ministério Público para que uma investigação seja instaurada para identificar os responsáveis. A humanidade já perdeu muito com o fascismo, com, com o nazismo, então por isso é preciso resistir. resistir. Isso não pode ser é, banalizado, normalizado, porque isso aqui cheira sangue. Cheira, morte, cheira a morte, cheira a uma ditadura violenta contra a população, cheira preconceito. É, então é por isso que é preciso barrar. Dizeres como white power poder branco, em tradução para o português, é uma expressão utilizada pela supremacia branca, ideologia que acredita na falsa ideia da superioridade natural do homem branco. O grupo se alimenta de ideais racistas contra diferentes grupos da humanidade e atualmente tem forte ligação com o neonazismo. A defesa do fascismo ou do nazismo não é liberdade de expressão, isso é contra a liberdade de expressão, isso é um ataque à liberdade de expressão, isso é acabar com a liberdade de expressão, porque é isso que significa, é, o fascismo Então por isso isso não pode ser não pode, Nós podemos deixar crescer Então as autoridades têm que tomar pé E tem que ser punido Porque tem câmeras de, de TV que, que filmou, então as pessoas podem ser reconhecidas E não só as autoridades A população, o povo o povo precisa reagir. De acordo com a Secretaria de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, além do Parque Vicente Naranha, outros pontos da cidade também foram danificados pela ação dos vândalos. A prefeitura disse ainda que as pichações também foram removidas pelo programa anti-pichação do município. Agora, câmeras do Centro de Segurança e Inteligência do município e também câmeras internas do Parque Vicente Naranha vão ajudar a identificar os responsáveis. No Brasil, a apologia ao nazismo, usando símbolos nazistas, distribuindo emblemas ou fazendo propaganda desse regime, é crime previsto em lei. Os responsáveis podem ser punidos com reclusão de dois a cinco anos e multa, com aumento da metade do tempo se o ataque for cometido com a ajuda de duas ou mais pessoas e nas redes sociais. É uma junção de dez partidos que foi, fez no primeiro momento essa representação ao Ministério Público Federal, mas que a ideia é fazer crescer o movimento, ou seja, que a população se engaje nisso, todos aqueles democráticos tem que engajar nessa luta contra o fascismo, contra o nazismo.